Tarde, meus amiguinhas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu vou mostrar a natureza. Aqui tem um pé de cajueiro. Ali tem o meu bezerro. A vaca. O cavalo ali. Ó, dá um zoom para vocês verem mais melhor. Bezerro. Ali, mais para lá, aqui tem um coqueiro. Aí ali... Tem mais coqueiro e alguns pés de cajueiro. E aqui o pé de manga, ó, a gente, tá cheio. Aí onde vocês moram também tá cheio de manga, porque aqui tá. Não só nessa, mas em várias outras. Olha. Pra lá, eu já gravei por lá, gente, um vídeo. Ó, ali tem... Ali é um cajueiro, ali é outro cajueiro. E no mais pra lá, a maioria são tudo cajueiro. Então, gente, foi. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o um like, inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.